de hoje eu vou falar para vocês sobre tráfego orgânico, isso mesmo, como vocês conseguem tráfego orgânico para suas vendas e no final do vídeo eu vou trazer mais duas dicas de como vocês conseguirem é fazer vendas com o tráfego orgânico em duas plataformas que são pouco conhecidas, depois da vinheta a gente volta. I never made it, but I know I Bem-vindos ao canal Portal para o Sucesso, o canal que vai ajudar você a ganhar dinheiro com a internet através do seu celular ou computador. Sou Paulo Florine, empreendedora digital para quem ainda não me conhece. É, trago vídeos para vocês todas as semanas, às terças e às quintas, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal porque eu vou alimentar toda semana o canal para que vocês tenham conteúdos para vocês poderem trabalhar com o marketing digital. Então a gente vai se ajudando. Eu ajudo vocês com conteúdos e vocês me ajudam a crescer o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se vocês quiserem pedir algum conteúdo que eu não tenha falado ainda nos meus vídeos, podem pedir. Meu WhatsApp está aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato comigo para fazer qualquer tipo de pergunta, tirar qualquer tipo de dúvida. Hoje eu vou falar com vocês sobre tráfego orgânico. Como vocês... Trabalham com tráfego orgânico. Como vocês fazerem para ter é, vendas com tráfego orgânico sem vocês precisarem pagarem nada, né? Hoje é a aula meio assim um pouquinho improvisada porque eu fui fazer aula no quadro e o, o quadro acabou de cair da parede e eu tive que colocar ele aqui porque depois eu vou pregar de novo. É, o, o que é, que é o tráfego orgânico, né? Desculpa, voltei. O tráfego orgânico nada é mais do que é, é, pessoas que você traz para os seus, é, para os seus, como é que eu digo? Para suas redes sociais, enganchou, quase não sai. Então, como você gerar tráfego orgânico para suas redes sociais? Primeira coisa que você tem que fazer é gerar conteúdo, certo? Para você gerar tráfego orgânico, você tem que ser um gerador de conteúdo. Para quê? Por quê? Porque você gerando conteúdo, você vai jogar conteúdo... Primeira coisa, você tem que escolher o um nicho. Depois você faz é, é, os seus conteúdos em relação àquele nicho que você escolheu, certo? Aí o que, é que você faz? Você joga o conteúdo para o seu blog. Você joga o conteúdo para a sua página no Facebook. Você joga o conteúdo para o seu Instagram. É, você joga o conteúdo para o Twitter. Até para o Twitter você pode jogar conteúdo também, tá? Você joga o conteúdo para artigos. Se você trabalha com artigos né, posicionados no Google... Você joga conteúdos para o Telegram, que é uma rede hoje que tem muitas pessoas que estão trabalhando com ela. E você joga conteúdos para outras redes sociais, que eu vou falar no final, que as pessoas estão começando a enxergar essas duas redes sociais e estão começando a fazer tráfego orgânico com ela. O que é gerar conteúdo, Ana Paula? É o seguinte, você escolhe um nicho que você quer. O exemplo mais comum, vou te dar um exemplo de emagrecimento. As pessoas fazem no um Instagram de emagrecimento e começa a postar conteúdos. O que são os conteúdos? São receitas, é, é, exercícios, dicas de como emagrecer. Então, ela vai postar conteúdo no Instagram, no Facebook, no blog, no Twitter, é, nos artigos, joga pro o Telegram. E como ela vai fazer o fechamento desse, desse, dessa venda? né? Como é que ela vai chamar para ação? Se ela não pode colocar um link no Instagram... Por exemplo, ela não pode colocar um link no Facebook, por exemplo. Pro Facebook, ela pode chamar para o WhatsApp, né? Que no WhatsApp ela vai fazer o fechamento. Ela manda a pessoa do Instagram pro link da bio, por exemplo. No link da bio também, ela pode jogar a pessoa direto pro WhatsApp, porque lá no WhatsApp você fala com a pessoa cara a cara, tete a tete, né? Então, tudo que você jogar conteúdo e quiser fechar uma venda, você direciona para o seu WhatsApp. Você pode fazer um, uma campanha no Facebook, você joga fazer um grupo no WhatsApp. Então, todo mundo que você quer atingir no Facebook, você joga direto para o grupo no WhatsApp. E lá você faz o fechamento. Então, tráfego orgânico nada é mais do que você jogar conteúdo nas redes sociais que você trabalha. No Facebook, por exemplo, tem vários grupos No Facebook Você vai escolhendo aqueles grupos E começa a jogar conteúdo todos os dias Como você faz no Instagram E daí você leva todas essas pessoas Para o seu WhatsApp Já no Telegram é, Você pode soltar um link né? Se você quiser jogar do Facebook Para o Telegram Até pode, mas é mais complicado Mas é mais interessante Você jogar todos para WhatsApp Ou então você joga para uma página de captura, que é o e-mail marketing no caso, né? Você faz uma isca digital. Ah, eu esqueci de uma rede social que vocês podem fazer, que eu tô, tô conversando com vocês agora através dela. Não lembrei. YouTube. Joga conteúdo toda semana no YouTube. Posta dois vídeos por, por semana no canal, no mínimo. E pega essas pessoas aqui... Ou joga para uma isca digital, para você ter o contato delas. Ou você joga para o seu WhatsApp também, para você fazer o fechamento lá. Eu aconselho você sempre estar tá jogando para o WhatsApp. Porque lá você tem um contato com a pessoa. Ou para isca digital, se você tem um e-book gratuito. né? Ou um mini curso gratuito. Você joga para é, é, recolher o e-mail dessa pessoa. Porque se você trabalhar com o e-mail marketing... Aí você pode ter vários contatos para você trabalhar todos os dias e ter vendas todos os dias. Porque se você conseguir fazer, conseguir absorver muitas pessoas para trabalhar com e-mail marketing, aí o seu tráfego todos os dias, meu amor, parta para o abraço. Porque aí você vai ter gente para você mandar e-mail todos os santos dias e fazer venda todos os dias. Então, para isso, você precisa ter conteúdo achar conteúdo Ana Paula eu não sei como é que eu vou achar conteúdo eu já fiz um vídeo sobre isso vou deixar na, na no card aqui em cima tá esse vídeo sobre como eu encontro conteúdo para gravar meus vídeos por exemplo que é o mesmo conteúdo que você posta no Face você posta no Instagram você posta no Twitter você posta no YouTube você posta no artigo então um conteúdo só você alimenta várias redes sociais. Você não precisa ter cada uma rede social um conteúdo diferente. Não. Um conteúdo, agora, de maneira diferente. Porque o Twitter é bem pequenininho o espaço para você postar. Já o Facebook deixa você postar muita coisa. O YouTube, você posta o que quiser. O Instagram também. É, é, o Facebook, algumas coisas, ele. Ele. Ele quer. Não, não quer deixar você postar, no caso, né? Então assim, é, pense o que você vai fazer, pense o nicho que você vai escolher, muito bem pensado, não, não acabe escolhendo aqueles nichos que já estão muito concorridos, porque se você está começando agora, não é bom você ir direto para os mais concorridos. Saia do, da sua zona de conforto, pense fora da caixinha, eita, todo mundo, todo mundo, 90% das pessoas que entram no marketing digital ou vai pro o nicho de dinheiro ou vai para o nicho de emagrecimento. Tem tanta gente ganhando dinheiro com nicho de orquídea, nicho de, de como criar passarinho, nicho de como adestrar o seu cachorro. Tem vários tem, tem nicho de, de unhas, tem vários nichos que você pode trabalhar e postar conteúdo todos os dias que as pessoas estão procurando. Faça uma pesquisa de, de produtos mais, mais procurados, assim, de coisas mais procuradas hoje. No Google você encontra isso, então procure aquele nicho que você vai ter é, é, mais pessoas procurando que não seja aqueles mais concorridos, porque você só vai ser mais um no mercado. E a dica que eu queria passar para vocês, a primeira dica é que vocês, sempre que vocês assistirem o vídeo, assista até o final e olhem no... olhe na tela final que eu sempre coloco lá alguns vídeos do canal é, é, relacionados ao assunto que eu tô falando agora. Então dá para vocês assistirem mais vídeos sobre o conteúdo que eu tô falando. E a outra dica é relacionada aqui ao, aos canais que você pode postar conteúdos que hoje muita gente está trabalhando, que é o LinkedIn e o Pinterest. Eu sempre que eu posto um vídeo no YouTube, eu compartilho no LinkedIn, no Pinterest, por quê? Porque hoje as pessoas estão migrando para essas redes também. Estão se interessando em outras coisas. Não só o Facebook, não só o Twitter, não só o, o Instagram. Então, sempre que você... Agora eu dei para tossir quando eu vou fazer vídeo. o que é Estou que tá? com a alergia dos vídeos agora do YouTube, será possível? O vídeo passado eu tossi, esse vídeo eu estou tossindo de novo. Então, voltando para o assunto. Sempre que você entrar com algum nicho procure, pesquise para ver se aquele nicho realmente você se identifica com ele, se é uma coisa que você não está entrando só porque é mais um que está entrando, porque todo mundo está entrando nesse ramo e ganhando dinheiro. Então procure uma coisa que se identifica com você. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega meu que ele está entrando no marketing digital e ele estava pensando o que, é que ele ia fazer, que nicho ele ia trabalhar. E hoje ele me, me falou, Sai, eu vou entrar no nicho de jogos, a minha filha se identifica muito com jogos, ela vai me ajudar. Então, já é um nicho diferente. É um nicho que ganha dinheiro. Tem nicho de desenho. Quem gosta de fazer desenhos? Então, tem vários nichos que você pode procurar. Você tira um tempinho do seu dia. É um tempinho para você procurar nas plataformas. Porque tem muitos produtos que você pode trabalhar. Então, gente, recapitulando. O que você tem que fazer para vender no tráfego orgânico? Gerar conteúdos. Então você gerando conteúdo, você vai se tornar uma autoridade. Gerando conteúdos para blog, gerando conteúdos para o Face, gerando conteúdos para o Instagram, gerando conteúdos para o Twitter, é, para artigos, para Telegram e para aquelas duas redes sociais que eu falei, que é o Like Jean like e o Pinterest. E daí você joga todas essas pessoas <coughs> de novo. Ou para uma isca digital, pro e-mail, no caso, e-mail marketing. Ou joga para o WhatsApp mesmo. Porque no WhatsApp você vai ter o um, um nome de muitas pessoas. Nossa senhora. Você vai ter o um nome de muitas pessoas. E você vai poder fazer. Remarketing. Porque muitas pessoas não compram logo de cara. Compram no remarketing. Eu já, eu já fiz várias vendas. As pessoas não compram de cara. Aí você fazendo remarketing. Às vezes a pessoa não tem dinheiro hoje. Às vezes a pessoa... É, só vai ter dinheiro no final do mês, já recebeu o seu salário, só tem no outro mês. Então, você guardando o contato dessa pessoa, você vai poder falar com ela, sempre vai poder fazer remarketing. Peça a pessoa, quando for para o seu grupo de WhatsApp, peça a pessoa para salvar o seu contato. Para quê? Para você fazer uma lista de transmissão para o remarketing. Aí, você consegue falar com várias pessoas sem ter que estar tá passando de uma por uma. Se ela salvar o seu contato. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi bem rapidinho, mas foi uma dica muito básica porque às vezes as pessoas não sabem como trazer o tráfego para sua, para suas vendas, no caso, né? Então, façam isso, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tráfego orgânico, pode me chamar no WhatsApp aqui embaixo, eu tô toda empacotada, né? Porque eu tô virando picolé aqui em Portugal porque tá gelado demais. Aí, voltando para assunto, você pode me chamar, que eu tiro as dúvidas de vocês. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque vocês se inscrevendo no canal, eu consigo trazer conteúdos para vocês toda semana, porque vocês me ajudam o canal a crescer e eu ajudo vocês com os conteúdos. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque vocês recebem os conteúdos novos, assim que sai. É, deixe seu like, gente, seu comentário, é muito importante, compartilhe com seus amigos, aqueles que estão interessados no marketing digital, estão querendo aprender também, compartilhe com eles, tá bom? E aqui no link embaixo também eu tô deixando o um curso que me ensinou tudo que eu sei até hoje no marketing digital, porque eu comecei do zero para quem é iniciante, é muito importante esse curso porque... Você não sabe de nada, você tá baratinado, você tá igual a barata tonta. Então é bom você ter é, é, um ponto de partida. Porque às vezes você ficar procurando no YouTube, a gente até aprende, gente, mas o conteúdo é muito salpicado. Então você precisa ficar juntando. Eu já fiz vários cursos, acho que eu já fiz mais de 10 cursos. Ainda hoje eu procuro as coisas no YouTube. Procuro, não vou mentir. Aqui e ali tem uma novidade que me interessa e eu fico olhando. Mas, assim, quando eu comecei, eu comecei desse jeito, procurando vídeo no YouTube e andei, andei, andei e saí do canto. De só depois que eu fiz esse curso foi que eu consegui me, me deslanchar. Só pra vocês terem noção, gente, eu não sabia nem o que era o link da bio. Aprendi nesse curso. Então, eu era tapada mesmo, vou dizer assim. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o curso, ele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também é só me chamar que eu posso ajudar vocês. Quem já está no Marca Digital, que ainda não saiu do zero a zero, se eu puder dar alguma dica para vocês, vocês podem me chamar também. Então, gente, valeu. Aguardo vocês no próximo vídeo.